A graça e a paz, povo de Deus. Que bom né, de poder estar aqui mais uma vez, compartilhando um vídeo abençoado para você. É aqui quem fala seu amigo em Cristo, né? Diego Sobreira, mais conhecido como Sobreira, aqui da rádio Viva Vida, a rádio da família. Abraço também né, os ouvintes da rádio Saudade do Sertão. Abraço para o nosso querido irmão Boina. Abraço a todos vocês aí, amém? Que tem sempre nos apoiado aí, né? A, o nosso trabalho grande abraço a todos aí ó oh, gente hoje vamos estar mostrando mais um pouco aqui né da roça né estou hoje né estamos aqui juntamente com a minha família fazendo aquele passeio gostoso eu vou estar mostrando aqui um pouco para vocês aqui tá bom e neste momento estamos neste momento aqui né já chegando aqui né aonde que eu passo né de vez em quando aí nos finais de semana é, vou estar tá mostrando para vocês aqui um pouco aqui né estamos aqui chegando aqui aonde eu costumo passar se você está olhando aqui é, vamos estar tá, você vendo um cercadinho aqui vou estar tá mostrando para vocês aqui um pouco sobre a natureza né vamos lá Bem pessoal, vou estar tá mostrando pra vocês aqui, ó. olha que coisa mais linda. Eu vou aqui, né, tem uma vaca acabou de criar, aí está a bezerrinha, vamos ver que coisa mais linda. Vamos chegar aqui, não aproximar muito não, porque essa aqui é a minha brava, sabe? Olha, você ver que coisa mais linda, ó. É maravilhosa né bom pessoal neste momento aqui eu estou aqui do lado de cima que onde eu estava mostrando a vocês a bica d'água as bananeiras né eu estou aqui agora do lado de cima aqui está vendo mais umas criações ali mais umas vacas ali né é, olha para você ver que maravilha olha olha só que imagem natureza que graças a deus né tem algumas partes ainda em que a natureza ela é conservada com bastante árvore não pode estar olhando nem bastante árvore agora eu quero estar mostrando a vocês aqui um poço não vou entrar para dentro da mata aqui vou para mostrando para vocês alguns uns poços aqui que é lindo bem gele a gente tá ali ó Jelle gosta de mata né? ela goiu gosta de roça vamos lá estamos aqui entrando para dentro da mata aqui você vê uns mais conhecidos como sachim o pessoal gosta de plantar muito samambaia, que tem muito é. já estamos vendo alguns poços lá embaixo Estamos aqui no meio, da, meio do mato aqui já, vamos lá. Vamos lá porque ela está mostrando vocês aqui. Aqui tem um cupim. Antigamente o pessoal gostava de pegar esse cupim, né? para quem conhece, fazia um buraco nele aqui. Cavava ele ali, fazia um buraco aqui. E daqui, daqui é fazer um forno faz um forno pessoal né mano pessoal é, é... guardava porco né matava aí gostava de, de cruzar a né fazer esses esses cupim de forno são é um paraíso maravilha do você vê, deixa. é deitar aqui e dorme viu fresco, vou estar mostrando para você agora um, um poço onde tem alguns peixes, vou estar mostrando para vocês, vamos lá, ah, pessoal, vamos lá, aqui já enxergamos alguns poços aqui, vamos ver se a gente consegue ver alguns peixes aqui, deixa eu ver se ah, tem alguns peixes aqui. Isso. Tem alguns aqui, não sei se vai dar pra vocês verem. Olha lá. Se acompanhar o meu dedo pela sombra do dedo lá na água, você vai ver aqui, ó. Os peixinhos. Bastante peixe, hein? Bastante peixinho. Vamos lá, né? Bom, agora vou estar mostrando a vocês a parreira de uva aqui. Hum. beleza você viu aí uma parreira de uva aqui é um jardim você vê que jardim mais é lindo né é isso aí pessoal bom pessoal é assim a natureza maravilhosa por Deus Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí um grande abraço a todos. Obrigado. Não esqueça de compartilhar. Deixe aí o seu joinha. E muito obrigado pela sua atenção. E continua com a gente. E não deixe de acessar o nosso canal. E também de ouvir a nossa rádio. Rede saudade do Sertão, Rádio Viva Vida. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Um abraço.